Nossa criação, depois de visão, maturação, individualização, nossa criação, depois de visão, maturação, individualização. O início das nossas vidas é nas masculinas, nossa voz se faz dividida, celular de Nosso pai, testosterona Maturação no depósito Divisão espermatócito Para que eu me individualize E me torne Chegando na minha meta Sou quase um meta E para ser sim -se eu mais quero ter muitas mitocôndrias, energia no meu flagelo. Das nossas vidas é nas gonadas masculinas Nossa voz se faz dividida Células germinativas Nossa mãe de Nosso pai de testosterona Maturação no depósito Divisão espermatogônias Torne espermatide Chegando na minha meta Sou quase um meta E para ser sincero Tudo que eu mais quero Ter muitas mitocôndrias Energia no meu flagelo Eu vou, eu vou, eu vou. Espermatozóide eu sou. Eu vou, eu vou. Vencendo o óvulo eu vou. Eu vou, eu vou. Espermatozóide eu sou.